Olá pessoal tudo bem Zé Martins aqui nesse tutorial vou estar te ensinando como você baixar o arquivo zipado fazer a extração e então colocar numa pasta dentro do seu computador e lá dentro já terá o tutorial de como você fazer a instalação então você está adquirindo o robô trader por 49,90 robô que já vendemos no passado por 500 reais ok esse é o robô de porta de entrada na nossa assessoria Tá? Então, ele vem com um, dois setups, um robô, tutorial de como instalar e mais uma tabela de uh, registro de ganhos e porcentagens diárias e mensais, ok? Então, neste robô aqui, você vai estar é, conhecendo um pouco do trabalho inicial, de como fazemos, né? de como trabalhamos. Já é um robô que já usamos no passado e você vai ter ele instalado aí no seu computador no MetaTrader 4 muito bem então o primeiro passo a questão é o seguinte você recebeu o e-mail com o pacote tá você vai abrir o e-mail e vai vir um link você vai clicar no link talvez você vai precisar de uma liberação eu vou estar dando essa liberação por e-mail Ok então você vai fazer a aqui o download do pacote e ele vai vir então nesse formato depois que ele vier nesse formato então, você abre uma pasta ah, limpa, uma pasta nova, ok? E pode colocar bot49, start, ou alguma coisa assim. Vou colocar bot49 e vou arrastar o pacote zipado lá para dentro. Entro lá dentro, ok? E com o botão direito do mouse, clico em cima e venho aqui em Extract Here, tá? Essa opção, Extract Here, para extrair dentro dessa pasta. Então, Extract Here... Clico, ele vai fazer a extração então de todos os arquivos e pacotes aqui dentro dessa pasta. E você vai então começar é, por este arquivo. Leia antes aqui, tá? Você vai ver como começar com passo a passo e depois você pode também, optando por trabalhar com a corretora que nós trabalhamos já há mais de dois anos e meio, ok? Você então pode estar fazendo o seu cadastro na corretora Exynos ou usando a sua própria corretora. Muito bem, então esse foi o tutorial de como baixar e extrair os arquivos. Então é só você seguir aqui o passo a passo de cada arquivo para instalação. Nós vamos estar inserindo você também dentro de um grupo VIP, onde vamos estar enviando atualizações dos setups e onde vamos estar dando dicas e sugestões e apresentando também o nosso combo de assessoria que estamos aí já é, trabalhando há dois anos e meio com mais de 20 clientes operando robôs, então seja muito bem-vindo e até o próximo tutorial.